À medida que a primavera europeia transforma a neve molhada em lama, manter-se em pé acaba sendo mais difícil do que parece. Esta floresta pode parecer vazia, mas na verdade está repleta de soldados. Todos à espreita. Ivan e seu amigo estão numa posição avançada. Não há folhas nas árvores e eles parecem expostos. Mas pelo menos eles podem ver as unidades russas quando elas se aproximam. Eles estarão melhor camuflados em breve. Mas o mesmo acontecerá também com os inimigos. Você sabe o que é o ferro? o o no tadinho, então, no більше уваги. Так як ну que, quando, no, то впевнений, що вони не o А коли que vão não desciu, a, quando eu Ivan ficará nesta trincheira por dois dias e duas noites. Pode não parecer muito tempo, mas é intenso e exaustivo. Duas horas de vigília, seguidas de duas horas de descanso. E assim por diante. Sua alimentação, rações militares prontas para consumo e bebidas energéticas. Цечі тверка. Там троєчка ще в процесі будування за дімас. Перший день, як тільки от заступили перший раз сюда, то по нас там сто двадцять міни працювала туди смертів двадцять тридцять. Ну такі. Como centenas de milhares de militares ucranianos, Ivan nunca havia segurado um rifle antes da invasão russa no ano passado. Mas civis como ele tiveram que aprender rápido. Não, mas eu já sabia muito sobre isso. Na negativo, e botar, ne <risos> <risos> <risos> não se luta a mais. Eu dali a minha mãe e pedi para ela me desabrar? Não, é que eu estou me Este é o abrigo principal. Uma caverna aberta na encosta. É quente e seco. E parece seguro. Após o estresse constante do lado de fora, é aqui que os soldados descansam. Cada um nós meus e eu, eu, eu, eles малюнки, aqui. O é que Тобто aqui? O ніхто é que не Não é nada. Não é nada. O que é que está aqui? O que з Сподіваємося на повернення час працює. Дружина вагітна, буквально, в здається, в березні місяці, тобто на початку війни. Я став батьком вже на війні безпосередньо. A ideia de que eles estão lutando agora contra a Rússia para que seus filhos não precisem fazer isso é algo que se ouve muito dos soldados ucranianos. Ninguém aqui acredita que a Rússia vai negociar em boa fé. Este veículo blindado é normalmente usado para transportar os feridos. Os solavancos são tantos que os soldados brincam que muitos dos feridos sofrem novos ferimentos a caminho da segurança. também no regime 24 na 7, принимаем вызовы como uma espécie de ajuda, apenas um pouco de uma espécie de ajuda, com risco de que você podem te matar. Por exemplo, ontem, nós, foi Segundo o médico, soldados com trauma psicológico extremo são retirados da zona de combate. Mas a maioria tem que continuar. E os comprimidos são a melhor ajuda que eles podem esperar. Ele trabalhava como neurologista e está familiarizado com a gama de medicamentos. Это практически все, это все антидепрессанты и противотревожные лекарства. Это я собрал и по необходимости сейчас всем нуждающимся. Ну, они будут иметь чисто симптоматический эффект, да, потому что если мы говорим о лечении тревожного синдрома, депрессии, стрессовых расстройств, то основным лечением это является скажем так минимизация травмирующих психоэмоциональных факторов, да. которая во время войны априори невозможно, да. поэтому активно пользуемся и всем советую. E não são apenas os pacientes que sentem atenção, mas também os que trabalham aqui. O médico nos disse que também começou a tomar antidepressivos. Desde que a guerra começou, há mais de um ano, ele vê sua família apenas por alguns dias a cada visita. Você acabou que ver, viram agora, são todos os pessoas do Estado, não os profissionais profissionais. São todos os mobilizados. Vê 20% de nós profissionais, contratados военнослужащих. Все остальное это мобилизированное. Это выход. Все нормально. Все в порядке.